Qual que é a sua opinião sobre o sexo? Tem muitos tabus? Tem uma cumplicidade bacana com o seu parceiro ou sua parceira? Tem muitas dúvidas. Então vem comigo e vem com Laís Gonçalves. Ela é terapeuta e educadora sexual e nós vamos falar desse assunto delicioso nesse De Carona com curtir. Preparado? Oi Laís, tudo bem, querida? Tudo bem e você? Ah, muito obrigado, eu tô ótimo. Ainda então, mais agora a gente fala de um assunto tão bacana, mas você tá preparada para sair de cara com o Curtir? Estou preparadíssima. Ah, é, que bom, então vambora, vambora, vambora! Laís, fala pra gente aqui, ó, quem assiste o Curtindo Mais, o universo do sexo, um assunto assim que sempre chama atenção, as pessoas às vezes têm um pouco de receio de falar a respeito e tal. O que, que você mais trata de, dentro desse universo de sexo com, com seus clientes? Então, o que eu mais tenho no consultório, Rodrigo, é... tem para mulher, vamos dizer assim, hoje, atualmente, o que eu mais atendo no meu consultório é disfunção de orgasmo. Então, são mulheres que ou têm dificuldade em chegar ao orgasmo ou nunca tiveram um orgasmo. Certo. E disfunção de desejo, né? Então, aquelas mulheres que falam, referem que não tem desejo sexual, enfim. E nos homens... Uh, tem bastante ejaculação precoce e disfunção erétil. São as duas coisas principais né, que a gente atende aí. Mas dentro do universo masculino existe a questão da masturbação, que é uma coisa que para o homem é comum, mas para a mulher também deveria ser algo assim, normal. Mas existe muito machismo em relação a isso tal. Como é que lida com uma situação dessa, considerando que a mulher também tem direito a ter, a ter o orgasmo, a ter o ápice do, do, do amor aí, do desejo? É que é? Essa questão ela é bem complicada, porque a gente carrega ainda nos dias de hoje uma construção social machista, que é aonde o homem é o protagonista do sexo, onde o homem só tem o direito de sentir prazer. né? Então, é, infelizmente, a gente ainda carrega isso, é algo muito enraizado na nossa sociedade, então é bem difícil a gente ressignificar, mas o grande desafio disso, da terapia, né, em consultório, é justamente isso, a gente... Fazer esse homem entender que a mulher pode sim sentir prazer, que ela pode ser protagonista também. E isso vai trazer um grande benefício não só pra ela, mas pra ele, né? Imagina ver a mulher sentindo prazer, isso é ótimo, isso dá muito pesão pros homens também, né? Não tenho a dúvida. E você consegue educar o casal que te procura em relação a isso, até pra, pra, pra, pra esse homem, no caso, um cara muito machista, entender que, cara, calma, isso aí ainda bem que ela tem, tem essa preocupação de chegar no no orgasmo, com certeza, né? porque sim. afinal de contas quando você se toca, que você se conhece, você automaticamente tendo uma quebra de tabu ou tendo uma cumplicidade com o seu parceiro, você até orienta onde que eu sinto mais prazer. Sim, a gente fala muito uma frase, né, que é justamente isso. Só tem prazer quem se conhece, quem se toca, né? Então, e só se conhece, de fato, quem tem prazer. Exato. Então, assim, tá uma coisa ligada com a outra. Se eu não me conheço, dificilmente vou ter prazer, de fato, no sexo. Isso é muito bom. E existem alguma, algumas maneiras, assim, isso que você indica, alguns exercícios interessantes para aumentar o desejo sexual não? Olha, a gente, a gente trabalha muito mais do que a questão sexual. Quando a gente está falando de desejo, a gente está falando também de como é que está esse relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes o casal chega, ah, a gente está com um problema no sexo, mas você vai começar a perguntar, tem tanta questão relacionada mesmo do, do relacionamento, do dia a dia, que influencia no desejo, principalmente para as mulheres, né? As mulheres, elas são muito uh, emotivas. Então, por exemplo, se... O meu parceiro não é um parceiro que me dá atenção, não me dá bom dia, não me dá boa noite, não manda uma mensagem para saber como eu tô se ele não me trata bem. Eu vou ter tesão nesse cara? Difícil, né? então vice-versa, E vice-versa. Né? Vice então assim, o homem, ele pode ser até mais prático, ele pode nem estar tão bem no relacionamento, mas ele vai lá e faz sexo por uma questão de satisfação sexual, né? Ele é mais prático nesse sentido. Mas não é uma regra, tá? Tem homens que também são super sensíveis, então não tô bem no relacionamento, eu também não quero transar. Então a questão é a gente verificar como que tá esse relacionamento, como que tá essa rotina, é, rotina do casal, sai pra fazer alguma coisa diferente, sai sem filho... É, vai sair pra jantar juntos, ter aquela noite... Sabe aqueles momentos que a gente tem no namoro? Que falam, vou ter um vale night pra quem tem filho, cheguei... Isso! Né, tipo, eu preciso ter um momento, compra uma viagem, vai com uma mulher pra um lugar Exato. bem bacana e tal, né? Surpreende. Tem que sair um pouco, né? Daquela, daquela rotina, daquela carga pesada do dia a dia, do trabalho. E mais do que isso, eu acho que se preocupar com, um com o outro na hora do sexo. Uhum. Porque às vezes vai lá e já vai na... Pra, direto pra penetração, não tem uma preliminar, não tem nada, não dá nem tempo, né, do casal esquentar, então não vai ser um, não vai ser um sexo de qualidade. E como que, que, que dica que você dá, sugestão que você daria para quebrar um pouco esse tabu? Porque assim, sabe aquelas coisas de time que se ganha e não se mexe, mas tá vendo que tá uma porcaria e assim, cara, você tá casado há tanto tempo, não sei o que, e hoje eu vou chegar e vou falar que eu quero mudar isso, quero fazer algo diferente, talvez. Tá? Ocorre de repente falar pô, peraí, o que você está tá frequentando, o que você está lendo, não sei o quê? aí acha que é falta de cumplicidade, mas como resgatar isso de uma forma mais sutil, sem parecer que está agredindo algo que até então estava parecendo que estava lindo, maravilhoso? a gente fala que tem que ser aos poucos, né? Não dá pra você chegar, nunca fiz nada, vou chegar, sei lá, com a fantasia da Mulher Maravilha tal, toda, não dá, entendeu? O cara vai falar, oh, da onde veio essa mulher, né? <risos> ou oh, esse cara com essa cueca esquisita, isso não, não rola. Não funciona, não. Então tem que ser coisinhas, assim, sutis, né? Quero levar, de repente, um gelzinho que esquenta, né? Num sex shop, ou quero colocar uma lingerie discreta, diferente, coisa que faz tempo que eu não faço, é. fazer um convite pra jantar e depois propor um motel, coisas sutis mesmo. Que faz e diferença. E aí, né? faz a diferença. E ó, só aos poucos, você vai aprimorando, né? Então, ah, ela já é acostumada a fazer, usar lingerie diferente, então, se ela colocar uma fantasia, já não vai ser tão esquisito, né? E pode ter essa cumplicidade também de conversar, né, Laís? Assim, de... Olha, a relação não tá legal e tal, mas não é porque, porque a questão do... Eu te amo, mas não tenho desejo. Né? Tem muito isso, né? Muito, muito. De, de, de se manter como um casal, mas assim, pela, até por muita amizade, por muita coisa de, de segredo, coisas que se criam na relação, mas na hora do vamos ver ali, tá terrível, não tá legal. Como trocar essa questão do eu tenho amor por você, mas também estou com tesão. É, é, é nesse passo a passo, essa, essa cumplicidade de conversar, o que, que melhoraria na relação? É, é, é nesse passo a passo. É, é difícil, realmente quando a gente tem um, um período muito longo de relacionamento, então relacionamentos que já duram aí mais de 5, 10, 15, 20 anos, Realmente é muito difícil, se a gente não fizer algo novo, diferente, se permitir a coisas novas, é difícil a gente manter o tesão pela mesma pessoa por muitos anos. Né? É, não é, ah, é uma regra, não é, tem gente que mantém, mas é bem difícil. Por que, que é difícil? Porque vira rotina e tudo que vira rotina cansa. né? Então, se a gente não deixar que isso vire rotina... E aí eu não tô falando, né? Ah, então tá, todo aniversário de casamento vamos fazer alguma coisa diferente. Vai virar rotina se todo aniversário de casamento eu fizer coisa diferente. Então, na verdade, assim, sei lá, pegar uma segunda-feira, uma quarta, fazer algo legal preparar um jantarzinho, sair, vai para o motel, transar meio-dia na hora do almoço do trabalho. Essas coisas, uma vez por mês, já é o suficiente para dar uma aumentada nessa chama. E principalmente se permitir a fantasiar né, Rodrigo? Porque as pessoas não se permitem e acham, ainda acham que a gente precisa... É... Isso também é uma construção social, principalmente das mulheres, né, ficar muito focada no marido e tal, e aí não, não, não se permite abrir e fantasiar, então, ah, vou imaginar meu marido na praia, a gente transando na frente, imaginar, fantasiar não é fazer, né, então eu acho que fantasiar um pouquinho mais é importante para esse casal, também ir fazendo coisas novas e diferentes e aí por que não, às vezes, se, se for uma fantasia dos dois, até realizar essas fantasias não, Isso é muito legal, e, e você fala de uma forma assim, super tranquila em relação... porque você tem você tem muito, muito mais cliente mulher, acho que até procura nessa, nessa questão de como não parecer que eu estou sendo vulgar é, ou então, quando eu estou transando com meu marido, com meu namorado, meu parceiro, enfim você está viajando em outra, outro universo para poder resgatar um tesão que talvez você não tenha nem porque não falou. É mais ou menos isso, porque o homem tem, teoricamente, tem muito mais facilidade nisso, né? Pensa em outra Exato. mulher, Sim. pensa em tal e... ai porque o homem é aquele negócio, é fatídico, você vai saber se o cara gozou ou não, a mulher já... Pode mentir. Não é isso? <risos> é, pode. Pode e mente muito, viu? Mente. Mente, mente pra caramba. <risos> E, e os homens acham que sabem, né? Não, ela é. Não, eu ela, sou bom pra caramba, é. conseguir fazer a mulher chegar nas nuvens. <risos> ela né, ela chegava tal. comigo, eu tenho certeza, é mesmo. Puxa, que, que, que coisa. Mas né? não é bem assim, né? Então eu acho que a conversa tem que desde o começo do relacionamento, lá no namoro, quando você está conhecendo, já tem que falar sobre sexo. Uhum. Porque é verdade, né, que é rotina, é como comer, dormir, é rotina, o sexo está toda semana presente, todo mês. Então, assim, por que, que não falar tão naturalmente quanto a gente fala de comer e de dormir, né? Acho muito, que é muito bom. E tem alguns exercícios, por exemplo, questões pélvicas, assim também, fisioterapia pélvica é algo também que colabora muito para chegar no, no, no orgasmo, doutor é, ajuda, ajuda muito, porque quando a gente tem uma musculatura de asfalio pélvico, que é a nossa musculatura íntima, responsável pela nossa continência urinária, fecal, é, quando a gente tem uma flacidez dessa musculatura íntima, ela tá em volta ali do clitóris, ela tá em volta da uretra, a gente não tem tanto aporte sanguíneo nessa região, então o sangue não consegue chegar... É, com tanta eficiência, né? Ou o sangue não consegue se manter nessa região para que haja uma excitação, uma lubrificação adequada, para que haja uma sensibilidade maior na penetração, a gente precisa ter essa musculatura pélvica um pouquinho mais forte. Porque a gente consegue trabalhar, então, por exemplo, ah, eu não tenho tanta sensibilidade na penetração, é difícil chegar no orgasmo na penetração, o que é normal, uhum. é, mas eu gostaria de ter mais prazer na penetração. Então, faz exercício pélvico, vamos tentar, de repente, fazer a contração mais eficiente dessa musculatura na hora da penetração para aumentar a sua sensibilidade. Vai aumentar também a ereção de clitóris, o clitóris é, é um micropênis, né? Então, ele também tem ereção. Então, isso também auxilia na ereção de clitóris, auxilia... Na, na vasodilatação ali no sangue, que vai ficar ali paradinho, que vai dar mais excitação também. Então aumenta o prazer até por uma questão de autoconhecimento. Né? Então a mulher ela não tem muito contato com a região íntima dela. Então você imagina, quem, às vezes a gineco conhece mais a região íntima da mulher do que ela mesma. Né? Então a gente fala muito isso, pô tem que se conhecer, tem que se olhar, já pegou um espelhinho, se toca, vai lá, vê como que é por dentro. As mulheres têm medo de colocar o dedo, de machucar, mas é super normal, natural, precisa fazer, né? E isso tem muito a ver também com, com quebrar paradigmas, né? De, de saber que ela tem direito, sim, de se permitir. Exatamente. Né? De, Pô, peraí, é. eu, quando eu vou no profissional, e me toca lá falou, fala, opa, peraí, nossa, nunca senti isso aqui e tal. Isso. Por que que então você já não, não usa dessa experiência para você mesma, né, assim, de... De buscar isso, porque com certeza você vai ter muito mais tesão. E, ou melhor, fala com... Brinca com... Faz a fantasia com o marido, que seja. Fala assim... Ou com a parceira, enfim. É... Vira meu gineco Meu hoje. médico, Alguma né? uma coisa ah, nesse sentido, uau. né? Quero ver se você consegue, né? Legal, então... é legal. Acho super fantástico isso. Quando as pessoas conseguem se permitir. É bem isso, se permitir. Porque você tem amor e tem tesão ao mesmo tempo. Que é o que... Acho que é o grande desafio das pessoas que procuram uma terapeuta sexual. Não sei. É o grande desafio. É, é porque as pessoas... É, não conseguem separar muito bem, né, amor de sexo, ainda mais numa relação monogâmica, você não tem muito como separar, né, você tem que ter ali é, amor pela pessoa, mas você tem que ter tesão também. Então, é, numa relação monogâmica, a gente tenta de tudo para que isso seja viável mas muitas pessoas não sabem lidar, não conseguem, estão perdidas, e aí você vê tem um monte desses fatores juntos, né? E, e Laís, fala uma coisa assim, é, você é uma daquelas que pensa assim, eu penso assim também, tá? Então, eu já falo por mim, então estou te perguntando, o, o sexo bom é aquele que vai além da penetração? É aquele que você resolve quando, não tem coragem, quando você tem coragem de mudar algo assim, que não é simplesmente Vou ali. O transar e tá tudo certo. Não, vai além disso. Vai mesmo. muito além, vai muito além. Eu acho que o sexo, ele começa no bom dia da manhã, pra começar, né? Então, assim, é o que eu falei. Se a gente não tem uma boa, uma boa relação com o parceiro, com a parceira, a gente já não tem um bom sexo. Na minha visão, é muito difícil a gente, num relacionamento estável, ter muito tesão, mas o relacionamento tá uma porcaria, né? Então, é, é difícil. Existe, mas é difícil. Então, assim, começa no bom dia da manhã. E, além disso, né? O foco na penetração é o um grande erro, né, Rodrigo? grande erro. Então, assim, preliminar é sexo também. Sexo oral é sexo, masturbação no outro é sexo. Tem casais que transam sem penetração. E é uma delícia, às vezes é muito melhor do que fazer a penetração. Então é uma questão de conhecer o corpo do outro. Né? Então, exercícios que a gente passa que você conhece muito o corpo do outro, cada pontinha. Tem mulher que chega no orgasmo quando... Quando lambe o cotovelo, pra você então, ter ideia. Então, você tem você tem coragem para se permitir novas experiências, assim, né? É. De um cheiro, algo diferente, alguma coisa Isso. até que te remeta a um tesouro ou aquela fantasia que a gente falou lá atrás, né? de repente, de pensei naquilo. Pensar lá e em tal, alguma né? coisa específica, é, é exatamente não dá pra gente saber de algo que a gente desconhece. A penetração então, acaba virando um detalhe. Detalhe, é detalhe. Acho que assim, penetração, na minha visão, poderia ser só para reprodução. Não, mentira, é gostoso. Mas assim, eu diria que é muito mais prazeroso outras coisas do que a própria penetração. Tem mulheres que sentem muito prazer com penetração, entendo que homens também, até pelo fator visual, né? Acho que isso é Sim. interessante. E aquela coisa de ter muito mais proximidade, né, de penetração, o corpo dentro do outro, acho que isso é uma questão muito, muito conceitual até, então é legal, mas se a gente for falar de intensidade de prazer, eu diria que, que as preliminares, outras situações aí dão mais prazer do que a penetração. Porque tem amor. Porque tem amor, é, imagina o um tem... toque, né, pele na pele, é uma coisa muito gostosa isso. Eu é brinco assim. assim, eu sou casado há 18 anos, e aí o pessoal, pô, mas 18 anos, não sei o que, falam que tem a crise do, do, dos 10 anos, chegou nos hum, 10 né? anos e tal, mas eu falo, gente, peraí, quando, quando você tem amor, quando você tem uma cumplicidade, quando você tem um respeito, tem dia que você não tá legal, não tá afim e tal, não Exato. sei o que, e não é que perdeu tesão, não é nada disso, puta, mas aí você abre uma taça de vinho eu falo, isso eu, especificamente eu, eu, eu, assim, e você tem que ir Tá, tá junto vendo uma série... Pô, querendo ou não de fato, você tá fazendo amor ali. Tá fazendo amor, né? Porque sim, tem, tem sim. o toque, tem aquele calor, tá, Puta, que delícia ficar assim, né? Tá, tá. E de repente vale até mais porque você tá muito mais tempo do que se você estivesse transando, por exemplo. Acho é, perfeita a colocação que você fez. Eu acho que as pessoas têm muito essa ideia, assim, ah, será que um relacionamento sobrevive com o sexo uma vez por semana, uma vez por mês? O relacionamento, as têm que entender que vai muito além do sexo, penetração, né? É, acho que é toque, é estar junto, é carícia, é amor, é, é contar físico E o contato físico às vezes te satisfaz e você não precisa nem transar, né? É muito louco isso. E fala pra mim aqui: o Continuo Mais trabalha quatro pilares aí: o físico, mental, emocional e espiritual. A Laís trabalha esses aspectos? Algum deles ainda está em falta? Como é que é? Então, eu trabalho. Né? Na verdade, como eu lido com pessoas, eu preciso ter, um, pelo menos, uma saúde mental <risos> razoável, né? Então, para mim, é muito importante trabalhar a saúde mental. A saúde física também está super em dia. Faço Legal. meu exercício. Acho que isso também é uma, algo que me faz bem, me relaxa. É, acho que eu pego um pouco ainda hoje no espiritual. Eu tenho um contato, na verdade, eu tenho um contato muito grande com, com, com o espiritual, porém... É, de frequentar locais que me façam ter mais contato assim é difícil, né? Então eu não frequento esses locais, mas o meu contato é, com Deus, né, com as coisas que eu acredito, que eu acredito de fato, isso sim já me fortalece, eu tenho uma fé muito grande. Então, de certa forma, eu acho que sim, eu procuro sempre melhorar, eu procuro sempre trabalhar esses pilares, porque eu sei que se um deles não estiver bom. Acho que os outros vão ser afetados, né? Com certeza, com certeza, perfeito. E, e Laís, vamos lá. O pessoal que tá acompanhando Continua Mais fala, poxa, adorei a Laís, cara, que bacana, quero bater um papo com ela, porque além de terapeuta, ela é educadora e, e fala, e ela é exatamente isso, tá? Precisa terapeuta pélvica, e assim, ela é exatamente uhum. isso aqui, né? Porque tá gravando, não. Essa pessoa super bacana, sensível, direta e. Acolhedora, Obrigada. vai com certeza conversar com você quebrar os seus tabus Sim. aí tal da melhor maneira possível, de uma maneira profissional para fazer você e o seu parceiro ou parceira chegar cada vez mais aí no orgasmo, no amor, no prazer e vai falar Caraca, era tão simples assim e é, é só querer mudar né, né, Nela... às vezes é ajuste, é um ajuste só, não precisa nem muito. Aquele sabe? detalhezinho. Detalhe que, hein? que já faz toda a diferença, muda tudo. Que bacana. Aqui. Então vamos lá, quero encontrar a Laís, quero falar com ela, quero marcar, como é que faz? Como é que, como é que acha, a Laís Gonçalves? Então, pode me, me adicionar no Instagram, lá tem bastante informação sobre sexualidade, no meu Instagram eu procuro... É, responder a maioria das perguntas e dúvidas mais breves, né? Claro que casos muito extensos eu não consigo responder, precisaria de uma consultoria. Defeito. Mas lá é, já é um bom canal para você começar. Puxa, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu me identifico. Tem muito paciente que olha e fala: nossa, eu me identifiquei com aquele post que você fez. Bacana. Né? Então acho que lá é um bom canal. Pode me mandar direct por lá e pode também me mandar o WhatsApp, que o número também tá lá no, na bio do Instagram. Maravilha, e tá aí embaixo aí pra você ver também. Olha, vou te falar, não vai olhar lá e já ó, Você, vai, você vai, vai ser provocado, porque tem uma tem uns posts ali fantásticos, Fala assim, caraca, e vai direto ao ponto assim pra provocar mesmo e saber que o negócio Sim. é muito mais simples. Por que transformar o sexo como sendo uma coisa assim complexa, gente? Vamos ter um pouco mais de, de calma, paciência. É. Simplificar, perfeito. Agora vamos lá, o lado B, o lado curioso do entrevistado. Vamos ver como é que ela aí se comporta. É muito tranquilo. Né? É mais tranquilo do que resolver relação de casal. Eu imagino. <risos> Laís, fala pra gente aqui uma saudade. Saudade? Eu vou te falar bem a verdade. tenho saudade dos meus 20 anos. Saudade dos 20 anos? Olha, parece que eu tenho 25, mas eu não tenho. Ah. Eu tenho saudade dos 20 anos. Eu vou te falar por quê. Porque acho que é uma época em que... Foi uma época muito boa da minha vida no sentido de de leveza sabe aquela época que você só tem não tem muita preocupação não tem muita responsabilidade não tem muita cobrança né uhum. não só não só de família como de, de de amigos né então a vida te cobra né conforme você vai ficando Sim. mais velho a vida vai te cobrando então é uma, foi uma época muito boa que eu saía bastante me divertia não que hoje eu não faça mas é diferente né eu acho que eu sou outras saudade. responsabilidades é, né? são outras situações assim então era uma sensação de liberdade que eu gosto muito, né? Então acho que isso me dá um pouco de saudade dos meus 20 anos. Bacana, que legal. E qual a maior alegria, em Luiz, que você falar assim? Ou é a maior maiores alegria. alegrias, enfim. Tem gente que fala... Posso falar uma Bíblia aqui? Dá vontade. <risos> Olha, na verdade, eu vou te falar que uma das minhas maiores alegrias e ela é constante é quando eu recebo feedbacks positivos de pessoas que eu ajudei. Que Cara, isso pra mim não tem preço, assim, sabe? A pessoa fala assim, obrigada, você me ajudou muito. Às vezes você fala coisas, no próprio Instagram você fala alguma coisa, você não imagina que vai alcançar tanta gente, né? E, e, é ou gostoso, alguém, né? assim. E a pessoa fala, nossa, isso fez super sentido, você mudou minha vida. Eu consegui chegar no orgasmo pelas coisas que você falou. Que nossa, isso pra mim me dá uma Cara, alegria. mas É assim. o seu propósito, né? É, que, que É o propósito. Então, então, isso me dá muito muito tesão de vida, sabe? As pessoas fazer a diferença na vida das pessoas. Que demais. Parabéns. Que legal. E lá, e se defina. você consegue se se definir em uma palavra? Em uma palavra? Eu eu diria que, se eu fosse escolher uma, determinação. Acho que determinação é uma palavra que me define bem. Muito bom. E aí, curtiu? Laís Gonçalves, curtiu o programa? Sensacional, o sexo é um assunto bem bacana, né? e tem muito mais coisa, tem muito mais quando para manga, tem muito mais, talvez, tabus, aí, algumas coisas que você tem, algumas, uma quebra de paradigma, e você consegue. Obrigado, minha querida. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada foi ótimo. pela oportunidade, é um prazer estar aqui, de verdade, acho que a gente precisa expandir mais esse assunto que é um tabu, e é muito legal quando me convidam para falar sobre isso, porque mostra que você também não tem tabu, né? De, Exato. de me chamar e expor isso né? no seu programa. Então, obrigada pela oportunidade e, e obrigada por ser você, assim, por ser essa pessoa muito querida. Ah, querida gratidão, você. recíproco. Eu que agradeço. <risos> agradeço você também pela companhia. Se inscreva no canal, compartilhe. Assunto bom tem que ser compartilhado. E vamos junto, porque breve tem outro de carona com curtir. Valeu, gente. Até mais. Beijo.